Eles passaram para a gente uma estrutura muito grande, sabe? Passaram para a gente assim todas as informações, o passo a passo, o que a gente tem que fazer. isso são coisas que têm nos melhorado muito. Antes, logo antes da gente ter assim toda essa presença deles na no nossa vida, nos dando, passando essa sustentabilidade, a gente sentia que a gente não tinha assim tanta resistência. Hoje não. Hoje a gente já tem. Hoje tanto é que eu posso afirmar isso para vocês. Que depois que a gente deixar de ter toda essa assistência, esse acompanhamento, essa assessoria deles, eu tenho certeza que nós vamos continuar andando a cada vez mais, procurando um futuro cada vez melhor.